Se liga que nesse vídeo, eu vou mostrar pra você que sim, dá pra você ganhar dinheiro infinito na Best365. Se liga, cara, que é os resultados de algumas pessoas aqui. Se liga, ó, eu vou mostrar pra você que agora, três fatores que vai fazer você ganhar muito dinheiro na Best365. E o que eu faço, tá? vou mostrar pra você o que, que eu faço pra lucrar mais de 150 reais todos os dias na Best365, de maneira simples, sem ser um analista profissional, sem ficar fazendo análise. Então, já gostou do assunto do vídeo? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos embora pro vídeo.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 Todos os dias na Best 3, meses é né? Já gostou do assunto do vídeo? Então já deixa o seu like Já clica no botão de se inscrever Porque eu tenho certeza que você É uma pessoa que está buscando ganhar mais dinheiro Está buscando, sei lá Realizar alguns objetivos aí na sua vida eu tenho certeza que o conteúdo aqui vai te agregar E muito Então por isso você deve clicar no botãozinho de se inscrever aqui Beleza? Então, vamos lá para o assunto do vídeo Ó, Deixa eu pegar o canetão que está aqui Que eu esqueci, né? Pronto Fator número 1, um, tá? A pergunta é Quanto que eu posso ganhar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 Gestão então gestão é você entender exatamente como que você deve gerenciar a sua banca na BEST 365 Então, se você tem uma, uma banca de 100 reais, você não vai colocar os seus 10 reais numa aposta só, ok? Você não vai colocar tudo numa aposta só, você tem que fazer gestão. O que as pessoas recomendam é que você faça uma gestão de pelo menos um a três por cento do valor da sua banca. Então, se você tem uma banca de mil, você vai colocar um por cento dessa banca numa aposta, o que se recomenda. É claro que as pessoas têm perfis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 Eu não sou análise profissional e tem dois motivos que eu faço parte de um grupo VIP. Primeiro, porque eu não tenho tempo. Eu tenho outros negócios, para quem me acompanha no Instagram, se você não me segue, me segue lá depois. Eu tenho outros negócios, então não tenho tempo de ficar horas do meu dia analisando jogos, analisando métricas, que não sei o quê. E também, quando você se dispõe né, a aprender a fazer análise, você também tem que se dispor a perder dinheiro. Porque quando você está aprendendo a analisar sozinho, você perde dinheiro porque você erra nas suas análises. ok? Até os análises profissionais erram. Então imagina eu que não sou profissional. né? Então eu não tenho muito tempo de ficar fazendo análise,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 E aí, espera dar o green line você recebeu o dinheiro. Então, eu faço parte do grupo VIP e as entradas. Lá pra você entender, a minha meta diária, lembra que a gente falou sobre meta? eu tenho minha meta diária é que é 150 reais por dia. Pra muitos, 150 reais por dia pode ser pouco dinheiro. para outras pessoas, 150 reais por dia pode ser muito. Se a gente parar pra analisar, mano, vamos ser sinceros. Vamos colocar aqui embaixo, ó. 50 reais por dia, mano, no mês, tá? Vezes 30 dias, né? Mano, é 1.500 conto, mano, no final do mês.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 Umas quatro, três ou quatro entradas, que me dá um lucro de mais ou menos 50 reais por dia. É, aliás, 50 reais cada entrada, cada aposta. Tá? Então, por exemplo, eu pego três apostas lá dentro, lá, que me dá uma média de lucro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 Acho que esse conteúdo aqui, se você entender a visão disso que eu estou passando para você aqui, vai te fazer ganhar muito dinheiro dentro deste mercado, tá bom? Mas, enfim, basicamente é isso. Está o link do grupo gratuito aqui, tá? Se você quer saber mais sobre o grupo VIP também, vai aparecer o meu número do WhatsApp aqui. Se você quiser, você pode me chamar lá, que eu te explico melhor sobre o grupo VIP também, ou mesmo vou te responder sem problema algum, tá bom? Vou tirar suas dúvidas. E é isso aí, se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram também. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!